Ok, eu estava gravando os rank S e, a, a propósito, acabei de conseguir um rank P no golfe, o que é a prova de fato que aquela fase é a mais fácil de se conseguir rank P, devido à explicação que foi dada nos comentários. Mas eu não posso deixar de notar esse olho aqui. Oh! Ok. Oh... Aham... Uhum. Isso é o Soundtest. Eu compreendo... Agora... Fascinante... Isso conta como segredo? Cadê? Eu preciso... Encontrar um computador. Sim, isso... Isso era o último segredo, mas... Aparentemente... Eu preciso fazer mais coisas pra conseguir o final especial, incluindo o, mosquito, o rank P e tudo, então. Yeah, não vai chegar. Não, não vai ser cedo. Rank P não o episódio final vai demorar provavelmente alguns meses pra sair.